Olá amiga, olá amigo, tempo mudando no fim de semana, começa bem, temperaturas até sobem, sexta e sábado, mais calor em todo o estado de São Paulo, o litoral também tem temperaturas mais elevadas, 26 a 27 na sexta, 28 a 29 no sábado, no domingo 29 graus, mas cai domingo à noite rapidamente, domingo vem frente fria por aí pelos lados do Oceano Atlântico, interfere sobre todo o litoral, Vai chover a qualquer momento do domingo, principalmente a partir da tarde. Segunda-feira começa com tempo instável e frio, hein? Prepare os agasalhos porque a temperatura vai cair bem novamente em todo o estado e o litoral ainda vai ter a agravante da umidade e dos ventos que serão fortes de domingo para segunda-feira. Então, começa bem, termina mal o fim de semana, principalmente no litoral. No interior, são algumas nuvens e queda da temperatura. Um abraço a todos. O aumento tempo.